Os bancos não podem encerrar as contas bancárias permanentes dos partidos políticos. Tanto a 9.504 quanto a resolução 23.604 de 19, que trata das finanças partidárias, trazem esse impedimento. É importante que vocês mostrem ao gerente do banco também Há ah, o comunicado Bacen, a carta circular 3.2.228 de 18, que no seu artigo 10 diz que, com exceção da conta do FEFEC, dos fundos especiais de financiamento de campanha... Todas as demais contas não podem ser encerradas, possuem caráter permanente e apenas a pedido do partido político ou de ofício pela instituição financeira podem ser canceladas, encerradas. Então é importante que vocês demonstrem ao gerente do banco que há dispositivo legal impedindo esse encerramento bancário.